Fala e gurias, tudo certo com vocês, Gil aqui novamente para mais um vídeo e voltamos com Sky Factory 2.5 E o vídeo de hoje é mais sobre devaneios da vida adulta <risos> Na verdade a gente zoou para caramba nesse vídeo, ficou legal Ah, e o Bully tá comigo nessa, se inscreva no canal do Bully, link na descrição E sem mais delongas, bora pro vídeo A gente coloca eles pra ferver que dá ferro aí como é que é? Junta. Quatro bichinhos daquele de, de, de, de ferro quebrado. Quatro Min... pedrinhas, ó. Não, esse minério de ferro aqui, ó. Tá vendo? É, esse, aqui, esse dentro do baú. É, ah. esse que eu tirei agora, que eu joguei aí. A gente tá quatro deles. Uhum. Que. Quatro de ferro, né? Que é esse aqui que tá no, no, no cantinho. Aí com quatro deles. Dá pra fazer um. Dá pra colocar na. Na fornalha Que aí dá um bloco de minério de ferro normal Ah, a gente fez com greve, né? Eu tenho que fazer mais Stone, Fazer cascalho E passar o cascalho aqui pra girar aquele, certo? É Eu entro cismado que sai alguma coisa da areia. Vai passando isso aqui, ó Hum... Isso aí. Ah Eu joguei pra você Enquanto isso, deixa eu fazer mais pedra aqui mais folha aí Tem nesse baú aqui, ó Ó, saiu um flint Ah, é, eu peguei um também Saiu mais um do de ferro quebrado Saiu nada Odeio quando saiu sai nada Caralho Lápis azul Sério? Sério? Esse que não saiu nada Saiu o que? Pedaço ou saiu inteiro? O lápis azul e saiu inteiro Olha aí que cima mandou o negócio É pro lado aí é, Deixa eu colocar essas sementes no outro baú ali hum. uhum. ó, Tem um danet no meu inventário A gente começa com o Eu nem lembro Tem mais com o que? Donut Ah, o... Como essa. O meu tá lá embaixo No, no void tudo ali. Botei no baú lá as pedrinhas, hein? Deu mais? Qual baú esse aí do lado? É. Eita, tem pedrinha pra caramba. Ah, nesse baú aqui, vamos colocar só o que sair dos minérios, tá? Uhum. Foi o que eu as fiz coloquei as sementes de lá. e aí eu coloquei os minérios. Oh, a gente tá bom, hein? De sincronismo de, de pensamento. <risos> Pega aqui o Gravel. É, aí, ó. Aqui, ó. Toma. Joguei? Pega. Planta a de novo aí pra gente poder pegar mais. Folha. Nesse aqui, os bichos dropam. Dá pra aquelas bolsinhas. Hum, aquelas bolsas são úteis? Ou. Oh, aquelas bolsas são úteis. <risos> eu entendi. <risos> é, tem que repetir às vezes, que nem eu entendo o que eu falo de vez em quando. <risos> Ah, lá precisar azuis é tão raro, né? Eu vi umas quatro já aqui. Tem que fazer uma tesoura sem ponta. Por Você é uma criança e não pode pegar numa tesoura com ponta? É. Mamãe não deixa? Não deixa. Porque <risos> não pode. O lobo mal pega. Por que, que o lobo mal pega uma tesoura com ponta? Sei lá, é as regras. Nossa, agora que eu notei esse arco-íris aqui. Ou ele não tava aqui? O que, que é? é um... Ei, o negócio cresceu bem na hora que eu tava plantando. Nossa, é parado pode. aqui, peraí. Por acaso, é uma conquista da vida adulta poder usar tesoura com ponta? Sim. Eu vi, eu vi um, uma mensagem outro dia, o que que era? Ah, eu não lembro, eu sei que a pessoa falou assim, ah, agora eu sou adulta, fiz alguma coisa. O que já foi agora? Agora eu sou adulto, recebi meu primeiro boleto. É, foi algo do tipo assim, sabe? É, tem, tem um humorista que fez stand-up desse, assim, sobre a vida adulta. Tipo, a vida adulta é uma merda. Afonso Padilha. Afonso Padilha. É, aí ele gravou um DVD falando que a vida adulta é uma merda. E é louco, porque você vira adulto do nada. Você é reparou que não tem um coach de adulto. Ó, você vai se comportar assim, você vai fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que usar uma roupa mais da hora, porque essa daí não tá combinando com você. Nada. Um dia você tá dormindo, do nada, te cutucam. Você fala, mãe, deixa eu dormir mais um pouquinho. Fala, não é mãe, não. Falo, Quem é? É a vida. O que você que quer, vida? Você é adulto. Fala sério? É, ó, esse boleto. DVD não, né? Ele gravou um especial da Netflix. Achei engraçado ter uma hora que ele falou que é bem louco, porque assim, antigamente, quando ele morava na casa da mãe, ele podia deixar tudo no lugar piada antiga. Mas você podia deixar tudo no lugar que no outro dia tava tudo certinho. Por exemplo, ele podia deixar a pia cheia de coisa que no outro dia a pia tava limpa. Hum. Ele falou que tinha um mês que tava os negócios na pia dele e até hoje a pia não lavou tudo. Sozinho, né? é. Ai, ai. Então, vai lá fazer mais pedra. A gente podia fazer um gerador de cobblestone, hein? Uhum. Mas a gente precisa pegar o balde primeiro, né? Balde? Uhum. A gente tem que fazer um balde pra pegar água e pra pegar lava. Hum, como é que faz a lava? Eu lembro que usa uma vela. É, a gente usa uma vela e tem que fazer um negócio de ferro, se não me engano, ou de pedra pra derreter alguma coisa. Sobrou pedra aí? Não, usei todas. Tem areia. Dá é pra fazer um, um tesouro? Eita, tá faltando só mais... Mais quatro... Quatro? É. Quatro desse blo bloco de ouro quebrado pra poder gerar uh. o, o suficiente pra fazer um balde. Eu, meu arquivo madebook. Tá, já fiz o hammer pra transformar o negócio em areia e cascalho. Já quebrei a parada, já peneirei tudo. Tem uma gravel aqui pra peneirar. Agora a gente tem que fazer também uma peneira pra peneirar cascalho compensado. E uh, os negócios compensado Como é que é? É que tem uma, uma peneira que a gente usa que é mais forte, lembra? Eu acho que a gente devia focar em fazer o gerador de pedra. A gente conseguiria pedra infinita, né? A gente tem que fazer um Crustible daquele lá. Hum. Tá, a gente precisa de Clay. De, de argila, né? E. E como é que faz argila? Colocando areia, na água. Aham. Então, uh -huh. né? E bone Mil. Bone Mil, acho que a gente faz com. Com osso. Com osso, né? Tem que fazer uma plataforma, então pra não é ser esqueleto. Ixi, matar esqueleto é um ferro, né? Uhum. -huh. Acho que a gente se fodeu. Ah, o ferro que você queria é pra quê? Pra fazer o para pra gente poder começar a pegar lava e fazer o tirado de cabo Ah, verdade. Enquanto isso, eu tenho pedra. E também é notícia é. <risos> O... Como é que é o nome dele? Furduncio? Furduncio? Esse acabou ficando virando o nome dele, né? Uhum. Tem um vídeo do Leão que ele explica como fazer seu próprio Tretanil. <risos> tem muda pra caramba. Já tem um semente pra caramba. Falta só um... Plantei automático. <risos> Viu meu inglês? Como é que é? Uhum. Ó, gerou mais um ferrinho. Umas 700 blocos pra gerar um ferro. Lápis Azul. Flint. Não precisa. Carvão. Até carvão gerou essa porcaria. É numa, não é quatro, já tem um barra de ferro já. São... Eu preciso de duas, se não me engano Quanto é que tem aí? Deixa eu ver Ah, agora deu, que eu preciso de doze Doze? Acho que é isso mesmo Por que tem três stackzinhas de comida meu brilhando? Não sei Ah, quando você vai comer ele, ele começa a brilhar Tá, agora eu consegui fazer o cascalho de... Fiz três cascalhos de ferro Com os três cascalhos de ferro a gente coloca na fornalha. Espera um pouquinho. Bem pouquinho. ferro Fala isso não, cara. Do jeito que esse jogo é injusto. Gerou uma barra de ferro. Nossa, Vamos gerar três. 3... Vamos Começou. gerar três barras de ferro. Duas. falta só mais uma. Essa fornalha é lenta pra caramba. ei Três barrinhas de ferro. Com três barrinhas de ferro, a gente faz um, bar... um balde. barra 1. Temos um balde. Com um balde, a gente pega... Essa areia aqui. Eu vou fazer um L com a areia. Ih, falta um. Falta o quê? Uma areia. Areia ou terra? Terra. É, se bem que a areia dava também. Tá fazendo o que agora? Tô plantando. Ah, achei que tava fazendo alguma coisa. Não. De Tipo, uma fornalha que acende no escuro. Agora a gente vai fazer a coisa mais útil, que é... Colocar mais folha ali... Colocar a terra e fazer... Deu branco, é o que a gente vai fazer. Argila pra fazer alguma coisa. <risos> Você entendeu, né? Uhum. Uhum. Como é que tá o status do seu martelo aí? Tá na metade. É o machado que tá morrendo. Eu tenho um pouco de combustão aqui pra quebrar. Coloca no chão aí. Uhum. Eu tô pegando madeira aqui pra poder fazer... Mais essas crussicles aí pra decompor coisa. Pega essa madeira aí enquanto eu tô quebrando. Precisa de madeira bruta, tá? Caramba, você fez pedra pra caralho, hein? As madeiras aí na bagacinha. Tá botando a semente aqui ou lá? Eu tô botando nesse barril aí. Nesse barril não, nesse baú. Olha, tem a Uber Tree aqui agora. Eu vi. É, toma aqui, ó. Cascalho pra você. E essa daqui? Deixa eu por oh, enquanto. São três trabalho? aqui? É, não, deixa essas três aí. Que eu vou. Vai que a gente precisa. É que eu pensei, vai que a gente precisa de uma, de um, uma picareta. Eu tô fazendo mais aqui, pô. Eu fui o único que morreu até agora? Uhum. Até agora eu não morri. É, é, é aquela, sabe? O Buddy sempre morre. O Buddy sempre morre. Só aconteceu uma vez. <risos> nessa indústria vital. <risos> em todos esses anos dessa indústria vital... Essa é a primeira vez que isso me acontece. <risos> <risos> tá, agora eu tenho coisa suficiente pra fazer uma Civ mais forte. Aí, Dust, pega a Dust aí. É ah, Dust, não, é... Dust é pó. É, joga, tenta, agora joga aqui, na ver se vai dar Aqui ó, fez um cimento Aê, deixa eu ver se é isso mesmo Aê, é isso mesmo <risos> Deixa eu pôr nesse barril aqui por enquanto in... Ai tá Nossa, que confusão, então tem que quebrar a Pedra, quebrar o bagulho Quebrar o outro também uh -huh. <risos> Que dificuldade Pra fazer uma Dust Aí com a Dust A gente a tem Dust que fazer não, com a Dust. É com a, clay. é, com a Clay. É, com a Clay. A gente tem que fazer aquele crucible De cerâmica. Pra poder fazer a lava. Mas isso é um bloco de Clay, né? Como é que a gente faz a Clay? Bota no chão e quebra com a mão. Aê. Deu 4. A gente precisa de... 20. Não quer falar isso, né? Deu 4. De precisa de 20. Precisa de 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Mas a gente também precisa de Bonnie e mil pra poder fazer. Hum. Então, resumindo, a gente vai ter que fazer algo pra gerar monstros. Essa é a parte mais tensa, você sabe, né? Aham. Uhum. Pera aí, tá, deixa eu... Fica aqui cuidando das coisas, eu vou construir a plataforma então pra gerar os monstros. Tem que ter água, né, pra gerar o monstro. Gerar o monstro não, é só ter? Eu acho Sim. que com água é mais rápido. Como assim com água mais rápido?